Em nome aqui da Fraternidade Provincial da Casa Monte e Ipanema, quero desejar um feliz aniversário, felicitações para o meu confrado, Frei Pinho Ricardo Maldani, que Deus o elimine, abençoe e lhe dê sempre muita saúde, paz e muitos anos de vida.